Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para fazer o Unbox do Cássio MZ-X500, ok? A Cássio me enviou esse teclado aqui, né? Através do Ricardo Cassal, né? Lá da Cássio. Hoje eu fui lá buscar para estar tá fazendo, então, um review, mostrando alguns timbres para vocês, tá bom? Eu também depois, né? Que aprender a mexer nele, vou mostrar as funções e tudo mais, tá bom? E apresentar essa máquina para vocês aí do canal, Tá bom? Então fica o meu agradecimento a Cássio, tá? o Ricardo Cassal, que fez essa ponte aí para a gente estar tá fazendo essa parceria entre o canal e a Cássio Teclados, tá bom? Então vamos lá, então vamos abrir vamos ver esse teclado como é que ele é? Bom pessoal, vamos começar a abrir aqui então, né? Com calma aqui para não riscar o teclado. Muita muita tranquilidade aqui, porque não pode estragar, né? Pronto. Né, Juliano? Pronto. Bom, vamos começar aqui, né? A desembalar com calma, ok? Eu vou tirar da caixa, tá? E já volto. Bom, gente, tirei da caixa aqui, né? Com a ajuda da minha esposa aqui. E vamos começar a ver tudo que veio aqui dentro da caixa, né? Bom, eu vou deixar o teclado por último, tá? Pra deixar vocês curiosos, né? E vamos começar por aqui, né? Tá, o negócio tá fechado aqui com vontade aqui, viu? Vamos lá. Bom, de cara, né? Eu posso dizer pra vocês que isso aqui é um porta-partitura, né? tá? Uma estante aí, né? Para você colocar a cifra, a partitura e tudo mais, né? Vamos abrir aqui para dar uma olhada. OK? Bom, vou deixar de lado aqui. E vamos continuar. Talvez essa que seja a nova máquina que eu vou começar a usar com Elias Silva, hein? Nas apresentações. Bom, o que que veio aqui? Veio a fonte do teclado, tá bom? Eu não preciso nem dizer que tem uma marca que vende uns teclados aí. Dependendo do teclado que você compra, vem sem fonte, né? Mas esse aqui já é o terceiro teclado da casa que eu faço um box. E vem com a fonte, tá bom? Então, fonte, cabo de energia. Vem aqui mais opções de cabos aqui, né? Dependendo do país que você está, tá? Bom, então, tem mais é, três cabos de energia, tá? Que são os padrões aí internacionais, né? Ok? Então, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu vou deixar de lado aqui, tá? E aqui, nós temos aqui os manuais, né? Tá? O negócio vem preso aqui, que é uma maravilha, hein? Quem me falou muito bem desse teclado aqui foi o André. O André é meu aluno lá de Maceió, né? Então, a gente tem aqui um manual e um outro manual aqui, ok? Bom, vou tirar essa parte aqui pra gente... Tirar o teclado ali então. Vamos lá? Agora vamos ver né. Como é que é o teclado. Vamos tirar tudo bonitinho aqui com calma. Bom, você que está vendo aí, né? O teclado é a coisa mais linda do mundo, né? Convenhamos, né? De perto, aqui a primeira impressão que eu tenho é que é um ótimo produto, OK? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora a câmera e vou mostrar os detalhes de perto para vocês, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui então é o MZ X500, tá? Deixa eu pegar ele de cima aqui. Tá conseguindo ver aí, ó. Ok. Vou mostrar agora ele de perto aqui. Tá, alto-falantes. Tem aqui os slides aqui para você fazer o drawbar, né? Provavelmente, né? <risos> que eu ainda não sei mexer, né? Tá, ó. Vai vendo aí todos os detalhes, você que tá pesquisando esse teclado. Ok? A ideia desse Unbox é que você veja os detalhes, tá? Deixa eu aproximar de lado aqui agora. Para você poder conhecer o teclado aí, ok? Tem aqui os pads aqui. Tá? Olha, gente. A impressão que eu tenho aqui é que parece ser muito bom, viu? Ainda não toquei nesse teclado, tá? O André, que é meu aluno, ele comprou um, elogiou muito esse teclado. E eu fiquei ansioso esperando aí, né? <risos> e enfim chegou. Bom, é, só mostrar um detalhe para vocês: as teclas elas estão presas, ó. Olha o cuidado que a Cássio teve, tá? De mandar as teclas presas aqui com um plástico, aqui, embalado para não acontecer Nenhum problema nas teclas durante o transporte, ok? Essa é a parte de trás, tá? Do mzx 500, né? Deixa eu fazer uma panorâmica aqui para vocês. Estão vendo aí? Esse teclado tem muita opção, viu gente? Tá, ó, vou voltar aqui, vou afastar um pouco. Ok, bom, já está montado aqui, né, mostrando ele de ponta cabeça aqui, deixa eu mostrar ele de cima, já está montado agora, vamos ligar ele, pronto, vamos ligar então, né, apertar aqui o botão off, power, né. Eu confesso para vocês que eu não sei nem por onde eu começar aqui, viu, de tanta coisa que eu estou vendo aqui, tá bom? Mas vamos lá, né? Bom, já está ligado, tá? Coloquei um fone aqui para a gente não ter interferência, que eu quero que vocês escutem o som real do teclado, ok? Vamos abrir o volume aqui, né? Vou abrir um pouquinho só, e esse é o piano que ele inicia, tá? Uma olhadinha nos pianos, né? passando aqui, vou tocando, tá? Vamos lá. Esse aqui é o Grampiano piano moderno. OK, vamos passando. Piano clássico. Estou tocando sempre a mesma coisa para vocês... É, ...ter um parâmetro para comparar, Ok. piano estúdio tocar em outro tom né L a piano adiantando tá eu recomendo você usar fone de ouvido ok Pianão bonito, hein? Eu vou dar umas puladas aqui, tá? Tem aqui um piano com string, que eu quero ver esse. Mais piano com string, Eita! Piano chime. Olha aqui que tem que ter um piano pad aqui, ó. Tem bastante coisa aqui, gente. Bom, tem um piano aqui que me recomendaram, que é esse aqui, o 0041, vamos ver. com punch, hein? Esse é o 0041, tá? Pianaço. Vamos dar uma olhada nos elétricos. Passando aqui para ir adiantando, tá? Todos eles no Modulation aqui, ó. Vamos para os dinos. Timbre aí, gente. Bom. Vou parar um pouco aqui, senão eu vou ficar até amanhã olhando só piano elétrico. Vamos para os órgãos, né? Depois eu quero saber como é que usa isso aqui, que eu ainda não sei. go bom? Sou bem ruimzinho de guitarra, viu? Vamos continuar, violinos. tem muito string aqui bom deixa eu ver aqui para terminar logo que senão a gente vai ficar até amanhã <risos> que legal. coisa, gente That's... coisa aqui, gente, eu não vou conseguir terminar de ver isso aqui tudo hoje não, tá? É, bom, deu pra ter uma ideia aí, né? É, da sonoridade desse teclado, tá? Depois eu vou procurar a questão de camadas, como que você sobrepõe camadas, como que usa o arranjador, né? Porque eu não sei usar ainda, tá? <risos> é, essa aqui é só uma primeira impressão, como eu acabei de tirar o teclado da caixa. Eu tô fazendo exatamente o que muita gente faria, né? e olhar os sons... Para ver como que ele se comporta, tá? Eu não sei muito bem aqui, deixa eu ver aqui, ligar o acompanhamento, vamos ver aqui. Ó. Só que com... escolhi o pior timbre possível, né? Para usar o acompanhamento. <risos> Pensa que eu escolhi um timbre péssimo para usar o acompanhamento? Deixa eu voltar aqui, colocar um piano, deixa eu ver. Pode ser esse aqui, agora eu vou lá no acompanhamento de novo. Bom, escolhi aqui um ritmo, tá? Liguei o acompanhamento, vou apertar o Start aqui, na hora que eu começar a tocar, ele vai entrar junto, ó. Ok? Bom, gente, eu vou parar por aqui, tá? O vídeo está ficando muito longo. E aí, depois, conforme eu for aqui aprendendo tá? a usar o teclado, descobrindo as funções, eu vou gravando outros vídeos, tá? Para mostrar para vocês mais esse teclado aqui, ok? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ok? E deixar os seus comentários aí, tá bom? Esse teclado também está à venda, tá? Na loja X5 Music, ok? Link na descrição do vídeo, chama o Márcio lá e conversa com ele, hein? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau!